Hoje eu vou te dar três dicas de organização com produtos bem baratinhos, tá? Nesse caso eu tô aqui numa loja chamada Dollar Tree, né? Nos Estados Unidos, onde tudo custa um dólar. Mas são produtos bem simples que você encontra em qualquer lojinha bem simplesinha perto da sua casa primeira dica ó esse tipo de caixinha aqui olha só que legal como já diz aqui na frente ela é de plástico e não dá para você escrever e depois apagar com canetinha tá então você pode escrever que tipo de brinquedo por exemplo tem aqui dentro para organizar a criançada ainda falando de crianças tá mas isso daqui apesar de ser uma cestinha assim é um secador de louça né dá para colocar aqueles brinquedinhos de banho tá porque ele vai segurar o brinquedo e ainda vai escorrer a água não vai acumular água e aí Ainda falando de criança, também para complementar com o mesmo assunto, sabe esses baldinhos assim ó, que são coloridos, tem várias cores, vários tamanhos. Você pode organizar brinquedos dentro dele, porque é legal que a criança leva para um lugar para brincar, depois devolve. Bom dia, tudo bom? Hoje é um dia que eu queria te dar três dicas para você que por acaso tem um ateliê e gosta de costura, de artesanato. Três dicas para organizar seu ateliê.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 Olha essas caixas aqui, ó, que maravilhosas, tá? Elas são da marca OU, né? E eu adoro essas caixas, viu? Aqui elas estão R$39,00 a pequena e R$49,00 a grande. Então preço bom. Isso daqui é maravilhoso, ó. Essas caixas aqui são caixas que são empilhadas, tá? E o melhor, elas desmontam. Olha só o que acontece, ó. Tá vendo? Ela tá grande, ela desmonta e fica fininha. Ó, pra você guardar, tá vendo? Sério, agora eu achei um negócio que é maravilhoso. Olha isso daqui, tá? Olha só o que, que ele vira, ó. E tem um monte de organizador dentro de um só. Tá vendo? Máximo. Ó, ele vem com aquilo tudo ali, ó. Tá vendo? Então, nove peças. Aquele ali vem com dez, né? São diferentes e tal. Tá R$ 59,00 cada conjunto desse. Qualidade não é essas coisas, não, viu? Vou ser sincero. Que a gente não passa pra mostrar coisa pra vocês. Olha só onde é que eu tô. Eu tô no meio de palha. Só cabelo aqui, ó. E um monte de mercadoria, tá? Aí eu vou por aqui. Passei.